Bom, nós vamos começar com uma oração nesta manhã. É, é importante a gente não perder a, a nossa, não perder a esperança diante desses dias tão difíceis que nós estamos vivendo aí na nossa, no nosso país, no mundo como um todo. Não é só uma crise nossa. É, a gente sabe que, que uma crise ela começa tem começo, mas a gente não consegue dimensionar o meio. E também não consegue dimensionar como é que esse treco se resolve, como é que sai dessa crise toda. Então, o ambiente que vem pela frente aí é um tempo de muita incerteza. Mas a gente tem que confiar no Senhor. Ele nos permitiu estarmos nessa situação todos juntos e com certeza o Senhor nos dará livramento, o Senhor entrará com a providência. Essa é uma, uma palavra que nós precisamos ter nesse dia, é não perder a esperança naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, naquilo que o Senhor tem dado. né? Então, a gente possa aprender com a crise, possa aprender com as lutas, com as dificuldades todas, enfim. É, de alguma forma, Deus está operando, agindo, nós somos seus filhos e estamos, então, é, nesse tempo para descansar no Senhor. Vamos orar nesta manhã? querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, de domingo, dia 22 de março, nós oramos, Pai, abençoando o Teu povo, não só aqueles que são os membros da nossa igreja, mas também os demais que, porventura, estejam acompanhando esta aula online. Senhor, nós queremos ver o Teu amor e o Teu cuidado, Senhor, sobre a vida do Teu povo. Nós sabemos que o Senhor não falha, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente... Nós sabemos que o Senhor é o Deus que opera sinais e maravilhas. Nós sabemos que o Senhor cuida de cada situação da nossa vida, Pai. Por isso, ó Deus, assim nós nos colocamos nesta manhã diante do Teu altar, da Tua presença. E nós clamamos, Pai, a intervenção do Senhor sobre a realidade que nós estamos vivendo. Senhor, Tu és poderoso para dissipar nos ares este vírus. O Senhor é poderoso para criar um anticorpo no nosso corpo. O Senhor é poderoso para fazer qualquer situação ser resolvida. Então, Deus, nós clamamos agora ao Senhor. Entra, meu Deus, com a Tua providência. Entra com o Teu cuidado, Senhor. Faz, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir, para que nós possamos ver a Tua mão e a Tua glória, trabalhando, Senhor, em nosso favor. Entrando, ó Deus, com a Tua providência, que é maravilhosa. Nós esperamos no milagre do Senhor, e o Senhor é a nossa única força e referência. Então, Pai, abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o nosso tema da lição de hoje é o interesse pelo estudo bíblico, algumas considerações das quais o estudo bíblico é uma bênção na vida do cristão. A lição de hoje foi escrita pelo pastor Cleo Harrison Bloch, que é o nosso diretor, é do Seminário Batista Independente do Sul, que fica na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. E ele, então, escreveu esta lição. E a lição está muito abençoada em nome de Jesus. É... Esta lição tem alguns objetivos. Daqui a pouquinho vai aparecer uma tela para você aí. Mas, basicamente, a lição tem é, três objetivos. Como sempre, nós colocamos esse quadro aí. Né? O primeiro deles é conhecer... Conhecer o que? A importância do estudo bíblico levando, levando a sério, ou levado a sério, né e do aprofundamento do conhecimento das Escrituras. O profeta Oséias diz que o povo pereceu por falta de conhecimento, e realmente, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós perecemos por não conhecer a palavra. Outro objetivo da nossa lição de hoje é perceber. Perceber o que? Perceber que a prática correta, é, das, nossas, das nossas ações cristãs depende invariavelmente de conhecimento ou do conhecimento da palavra. É evidente, quem não conhece a palavra de Deus, errará por não conhecer. Quem conhece a palavra e erra, também é, sofre as consequências de não conhecer a palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, melhor será a condição de nós podermos é, agir de uma forma correta. Nenhum de nós quer errar. Mas a palavra pecado significa errar o alvo. Nenhum de nós quer pecar contra o Senhor. Mas, não conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes nós criamos dificuldades, criamos problemas, que nós não precisaríamos criar. Então, é importante conhecer a palavra. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais ela se revela com profundidade em nosso coração e melhora a nossa vida. A vida cristã depende de conhecermos a palavra de Deus. E no praticar, que é o terceiro objetivo da nossa lição, é que você busque na igreja é, algum irmão mais velho, algum irmão mais vivido na vida cristã, né? mais velho não necessariamente em idade, às vezes a pessoa pode ter uma idade mais velha, mas a maturidade cristã dela é relativamente menor. Mas busque na igreja um discipulador. Alguém com quem você pode compartilhar aquilo que você vai lendo na palavra de Deus e com quem você pode dialogar. Junta esse discipulador e você trabalha essa questão do estudo bíblico de uma forma muito especial, muito particular, para que você possa entender aquilo que vai sendo falado, aquilo que vai sendo ensinado, Muitas heresias não são praticadas e até ensinadas por pessoas que conhecem a Bíblia apenas um versículo, ou apenas uma parte da Bíblia. A Bíblia, ela é por um todo, ela é um conjunto, não é apenas uma informação, ela é uma uma estrutura de vida e que ela é coerente com tudo aquilo que é que é feito. Então não é uma a Bíblia não é um livro de regrinhas e também não é um livro Místico, a Bíblia é um livro para você ler, compreender e praticar é, conforme aquilo que você vai aprendendo. Então, a importância aqui também de um discipulador para nos ensinar, para que a gente possa caminhar juntos. Ah, o textual da lição de hoje já vai aparecer para você aí daqui a pouco. O textual da lição de hoje é o Salmo 119, versículo 12: Bendito seja Senhor, ensina-me os teus. Decretos, né? Esse é o textual da lição de hoje. Bendito seja, Senhor, né? Ensina-me os teus decretos. Aliás, o salmista do Salmo 119 ele fala a respeito da importância do ensino da palavra, porque a, o ensino da palavra nos traz sabedoria, né? Sabedoria é diferente de inteligência. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio tem gente que é sábio e não é tão inteligente assim, né? Ou seja, a inteligência tem a ver com estudo, tem a ver com a nossa capacidade de entender e de compreender, mas a sabedoria tem a ver com a capacidade de aplicar, né? Ou seja, tem gente que sabe, mas não aplica. E é importante que a gente possa ser um praticante da palavra de Deus. Não é importante isso? Vamos aos textos bíblicos de hoje? Os textos bíblicos inspirativos... Estão ali na página 57 da revista. Basicamente é o texto de Oséias 4:6. 6. Oséias 4, 6, não vai aparecer aí para você, mas você tem a revista ou você pode ler a sua Bíblia. Diz assim, Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Veja aqui nesse texto como Deus dá valor ao conhecimento da sua palavra. Essa palavra que foi escrita no tempo de Oséias foi para os sacerdotes. Né? Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Eles valorizavam mais aquilo que eles é, compreendiam e escreviam como tradução dos mandamentos, do que aquilo que realmente o Senhor tinha escrito. Então, com o tempo, a, a, aquilo que os sacerdotes iam escrevendo, que os escribos iam escrevendo, passava a ter mais valor do que a palavra de Deus. Né? E, e isso é um problema sério, porque a palavra de Deus não é o que eu penso, não é o que o pastor A ou o pastor B pensa, é o que Deus escreveu. O que Deus escreveu é muito mais importante do que a nossa interpretação, do que a nossa forma de interpretar a Bíblia. Então é importante a gente se ater ao texto original. Tem muito crente que gosta de ler livros, e eu gosto de ler muitos livros, e leio bastante. Mas a gente precisa voltar ao hábito de ler a palavra de Deus. Por quê? Porque cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela se revela de uma forma inteiramente nova para nós. Então é exatamente isso que Deus está falando através do profeta Oséias. Que o povo foi destruído por falta de conhecimento, é, e uma vez que nós rejeitamos o conhecimento nós perdemos absolutamente tudo o segundo texto é Filipenses 3.8 é, Paulo está dizendo aqui mais do que isso eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por cuja causa perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo quem é que está dizendo isso? É Paulo, um homem ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um príncipe entre o povo de Israel, não no sentido da realeza, mas no sentido da intelectualidade. Era um dos homens mais intelectuais da sua época, conhecia profundamente os valores do judaísmo, e Paulo afirma exatamente isso, que ele era um praticante fiel, ele era um homem que era exagerado até ao extremo da prática da palavra de Deus, no entanto, tudo aquilo que ele conhecia do judaísmo não era nada e ele considera-se como um esterco. Né? É, numa linguagem popular, você pode usar a palavra que, que vem na sua mente, mas é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Né? Ou seja, eu considero tudo como uma, um esterco, eu considero tudo como uma perda. Muito embora aprendi muita coisa, ele reconhece que o que Deus tem a ensinar através de Jesus agora na Nova Aliança, é muito superior àquilo que ele aprendeu da velha aliança. A Bíblia é uma revelação né, da vontade, do caráter, do amor de Deus para as nossas vidas. E por causa disso, nós precisamos nos aprofundar nesse estudo da palavra para que a gente possa entender exatamente qual é a revelação da palavra de Deus. O terceiro texto é Salmo 119, versículo 33 nós já lemos na, no texto áudio, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim. E por fim, o Salmo 119, versículo 108, e diz, aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios, ensina-me as tuas ordenanças, é? ou seja, o salmista está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor aceite o meu louvor e a minha adoração, porque é isso que realmente nós podemos dar ao Senhor. E, e como resposta ao louvor e adoração dos lábios, fruto de um coração arrependido, de um coração colocado no Senhor, o salmista pede, ensina-me as tuas ordenanças. Por que isso? Porque ele não quer falhar contra Deus, ele quer fazer o melhor e ele quer que as pessoas possam experimentar o cuidado do Senhor. Então, esta é a lição a parte introdutória da lição. Na introdução da lição, nós vamos ver que quando nós falamos da Bíblia, nós encontramos várias metáforas que mostram o sentido e a importância prática delas no nosso dia a dia. O Salmo 119, apesar que ele é o maior, o maior Salmo da Bíblia, né? mas ele é um verdadeiro compêndio de citações apontando para a importância da Palavra de Deus em nossas vidas. Ou seja, a Palavra de Deus numa biblioteca, vai ter um efeito. A palavra de Deus, num livro, vai ter outro efeito. Ela pode estar tá bonita, bem encapada, como está essa Bíblia aqui, né bem diagramada, bem colocada. Olha que legal. Maravilha, né? Só que se ela ficar aqui dentro, guardada, ela não serve para muita coisa. Alguém vai achar e alguém vai ler. Mas a palavra precisa estar no meu e no seu coração. E quando a palavra desce, ela passa pela nossa mente ela vem até o nosso coração, ela move os nossos membros para que a gente possa servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor não é com a nossa intelectualidade, com a mente. Nós servimos ao Senhor quando a palavra desce ao nosso coração e motiva as nossas ações em favor do próximo, de amor ao próximo, de servir ao Senhor. Então, o versículo 105 do Salmo 119 apresenta a Bíblia como luz para o caminho, ou seja, uma lâmpada ou um farol. É, a gente não precisa ter uma, um farol muito potente para fazer grandes viagens. O que a gente precisa é enxergar o caminho que vem pela frente. Então, quando a gente vai fazer uma grande viagem de noite, a gente liga o farol do carro e aquele farol vai iluminando e a gente vai enxergando as curvas, vai e vai sendo dirigido por elas, e assim é a Palavra de Deus. Então a gente não precisa ficar preocupado, é, como é que vai ser daqui a 10 anos na minha vida? Isso não é relevante, o relevante é que você tenha a Palavra de Deus, o caminho de hoje, e a luz da Palavra ilumina hoje para a sua vida, para as suas decisões. Se as suas decisões e as minhas decisões são boas hoje, coerentes, à luz da Palavra de Deus, com certeza... Lá na frente, daqui a dez anos, nós não vamos ter coisas para nos arrepender, de decisões erradas, porque se a gente tomar decisões baseadas na palavra de Deus, dificilmente a gente erra. Pensa comigo, as maiores é, situações de decepções da sua vida é porque você não observou a palavra de Deus. Né? As suas decisões erradas, as minhas decisões erradas, não tem a ver com o destino, não tem a ver com o as situações circunstanciais, tem a ver com decisões que nós sabíamos que não podíamos ter tomado ou não conhecíamos os princípios, e tomamos decisões erradas e, por conta disso, temos que lidar com elas. Então, nós não temos que ficar preocupados com o nosso destino daqui a dez anos. O que nós precisamos é hoje, viver o hoje, né? sendo iluminados pela palavra de Deus, tendo a sabedoria para tomar as nossas boas decisões hoje, e com certeza, o nosso futuro. Está nas mãos do Senhor. Que comparação pertinente, né? Ele apresenta a Bíblia como a luz para o caminho, a lâmpada para os pés, né? Naquele tempo uh, antigo, as pessoas caminhavam com a lamparina presa aos tornozelos, alguma coisa assim, e de, dessa forma elas conseguiam enxergar o caminho à noite. Uh, continuando. Mas ela também, a Bíblia, é comparada à própria à lâmpada, né? comparada à própria escritura, a alimento, a Bíblia também é um alimento, ele é comparado ao pão, ao leite, ao mel, e é, comparado também a uma semente, comparada à água, ao martelo e ao espelho. Então veja que tem várias comparações que Deus usa ao longo da, do texto bíblico, Mostrar o que, que ele quer reafirmar com a palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus é o alimento. Jesus afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? a palavra, mais uma vez, toda a palavra flui da boca do Senhor. Então, nós cremos que a Bíblia, ela não é um livro que contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Deus inspirou. Deus, ele... Ele inspirou homens ao longo de mais de 1.500 anos, 40 pessoas foram usadas por Deus para escrever a palavra, para escrever a Bíblia. E, e esta palavra ela não é apenas o Logos, ela também é o Rema. Ou seja, o que, que é a diferença entre um Logos e Rema? A palavra que está aqui na Bíblia, escrita, ela é Logos. Né? Aqui escrita tem muitos versículos, eu não me lembro agora quantos são, mas são muitos versículos, é a palavra logos, ou seja, é a palavra escrita de Deus. Agora, quando eu leio a palavra de Deus e eu então recebo, ou tenho uma direção, uma revelação através do Espírito Santo de Deus, para um versículo em especial, para um texto em especial, uma passagem em especial, neste momento a palavra, ela deixou de ser apenas logos e ela passou a ser rema, ou seja, ela falou comigo. Imagina que eu estou buscando uma direção de Deus e eu então começo a ler a palavra de Deus e de repente, num dos textos, aquele texto não sai da minha cabeça, eu vou dormir com aquilo, eu fico pensando naquilo, eu sonho com aquilo, eu acordo de manhã, alguém me fala alguma coisa sobre aquela situação em particular. Então, nesse momento, esta palavra se torna rema, ela se torna uma palavra muito particular para mim. Por exemplo, eu uma vez fui fazer um concurso, eu estava em Londrina ainda, e eu estava com muito medo da banca que ia fazer a avaliação. E eu ficava com medo, porque vocês que me conhecem sabem que eu sou meio italiano, assim, na hora de falar. E às vezes eu eu falo um pouco mais daquilo que é necessário. E eu fiquei com muito medo, mas eu fui dormir, né? E de madrugada o senhor me acordou e o senhor me disse, durante a madrugada, que era para eu não ter medo, porque ele tinha muito povo naquela cidade, e que ele me usaria. Pois de manhã, quando acordei, fui direto para o versículo bíblico, na palavra de Deus, que reafirmava isso, e aquilo gerou uma paz, gerou uma uma uma alegria muito grande no meu coração, uma confiança muito grande. Eu fui fazer aquele concurso e eu passei naquele concurso para dar aula. Na época foi no concurso do Sesc, se não me engano, em Londrina. Então, veja como a palavra de Deus ela nos estimula no dia a dia e ela se torna referencial e diferencial para que a nossa vida seja vivida. Então, aqui, queridos, você tem dizem que tem mais de 8 mil promessas, eu nunca contei, mas eu costumo dizer para você, se a Bíblia tivesse só uma promessa, como Isaías 1,19, ela já seria o suficiente para a gente viver, né? A palavra do Senhor em Isaías 1,19 diz, Se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você tem coisa para comer todo dia, você não morre, não é verdade? Então, se uma única palavra, se um único versículo, uma única promessa existisse na Bíblia, ela seria suficiente para nós existirmos. Pensa comigo como a palavra de Deus é importante para a nossa vida. Não valorize a palavra de Deus, não deixe, não deixe fechada, use. A gente conhece a vida de um crente por as Bíblias que ele usa ao longo do tempo. Né? Eu recomendo que você toque sempre de Bíblia né? e você comece a riscar a sua Bíblia tomando para si aquelas palavras que estão escritas num livro. né? Enquanto elas estão no livro, o efeito delas é limitado. Mas enquanto ela, quando elas estiverem no seu coração, elas farão uma diferença fundamental em nome de Jesus. Continuando ali, nos tempos mais contemporâneos, a Bíblia passou... É, a Bíblia passou fortemente a ser comparada a uma bússola, que é essa ideia do norte, da direção, essa ideia é, dessa, desse, desse rumo que nós precisamos para a nossa vida. Essa ideia ela é bem simples de assimilação. Isso nos remete à visão de que, através da palavra, encontramos as informações necessárias para trilharmos o caminho da vida cristã. Eu creio que podemos avançar nesta metáfora apenas atualizando-a para o mundo moderno, né? Quando a palavra de Deus foi escrita nem bússola ainda tinha o povo usava o sextante para ficar olhando as estrelas do céu mas é, depois a bússola e agora hoje o GPS o GPS esse aparelho hoje tão conhecido por todos nós pelo seu uso popular né, ela ele traz alguns princípios, alguns princípios de verdades. aqui o autor colocou o redator três verdades a primeira que se eu estou em determinado local, mas pretendo chegar a outro ainda desconhecido, né? ninguém utiliza o GPS para chegar a um local absolutamente familiar. Apesar de que elas estão ficando a nossa mentalidade está ficando tão dependente dessa tecnologia do Waze, por exemplo que de vez em quando alguém esquece até o caminho de casa, né? Então, a gente até brinca que de vez em quando a gente quer sair de um lugar, vai para casa e a gente vai sendo guiado pelo GPS. Mas enfim, então assim determino o destino, ou seja, um desafio. A segunda ideia que o redator usa aqui é que durante o caminho eu recebo várias informações. Né? A gente tem, tem visto isso, é legal na cidade você perceber que aquela rua que ele estava dirigindo, de repente um ex mudou o nosso caminho, porque aquela, houve um acidente ali logo mais à frente, que a gente não sabia. E o Waze, então, consegue nos direcionar né, para uma nova rota e essa rota acaba sendo mais, mais rápida ou nos possibilita chegar ao nosso destino. Né? Mas entre essa teoria e a prática existe uma grande diferença. Né? Os meus filhos, o, o, a, os filhos sempre brigam com os pais. né? Pai, só colocou o Waze aí e agora o senhor não vai seguir a orientação? Então por que que pôs o Waze? Não é verdade? É verdade. Muitas vezes nós nem sempre seguimos a recomendação do Waze. Às vezes nós imaginamos uma coisa e tomamos caminhos antes do Waze dizer para a gente virar à esquerda ou à direita ou seguir em frente. Né? Então, o que, que nós vamos encontrar? Há desvios, estradas comprometidas, paradas, situações inusitadas, desconhecidas. Toda vez que eu me desvio do caminho previsto, necessário recalcular a rota. É isso que o Waze faz, né? O GPS moderno faz. Ele recalcula a rota, ele estima novamente o tempo você vai chegar naquele lugar que você gostaria de chegar e até ele dá a direção e algumas outras informações. A terceira e última dica que o GPS nos dá é aquela famosa frase que você ouve ao chegar ao seu destino, né? Aquela frase: você chegou ao seu destino. E se você colocar a foto no lugar, você vai ver que realmente você estará no lugar. Se você digitou certo, vai chegar no destino. Às vezes a gente digita errado. Isso é muito comum, né? Quando você está viajando e você coloca o nome de uma cidade, mas de repente, naquele, naquele mesmo estado que você está viajando, você tem, por exemplo, uma outra cidade com um nome muito parecido ou igual. E aí o Waze, na hora de selecionar, ele te deu várias opções, você clicou ali, né? Isso é muito comum quando, às vezes, a pessoa que está usando o Waze não está usando óculos, né? Não consegue enxergar direito, ela fica ali tentando enxergar e ela vai pelo rumo e aperta o botão errado, né? Isso aconteceu comigo outro dia, nós estávamos indo para São Paulo e o Waze começou a apontar um caminho diferente para a gente. A gente foi ver, era uma questão de sinalização do lugar que nós queríamos chegar, ele estava apontando um outro lugar que não era o lugar que nós gostaríamos. Um lugar parecido, mas a distância era muito grande. É importante a gente entender isso, né? Ou seja, os nossos preconceitos em relação à palavra de Deus, muitas vezes nos traem. Ah, eu penso isso, eu acho isso. Bom, você pode pensar e achar o que você quiser, mas você precisa parar e buscar a fonte. Você precisa ir na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não é... É, não, é um, não é algo para você carregar apenas debaixo do braço. É para você usar no dia a dia para que você possa encontrar respostas é, importantes para sua vida. Esse é o nosso maior prêmio. Um dia ouviremos a, a frase do GPS espiritual aí que o pastor Cleo escreveu. Né? Essa frase importante, de Mateus 25, 34. Venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, então todos nós ansiamos por ouvir esta frase, ou seja, quando o nosso GPS espiritual apontar, está apontando para o caminho do céu, e nós estamos caminhando nesse caminho um dia, com certeza ouviremos esta famosa frase, fim de benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo, amém queridos? Vamos entrar agora no item 1 um da nossa lição, um grande desafio. A primeira parte, então, dessa caminhada, começa com um grande desafio. Foi aquilo que o pastor El colocou aqui é, na determinação do GPS, um grande desafio. Na experiência de salvação do cristão, há pelo menos três aspectos que devem ser considerados. A regeneração, a justificação não são uma experiência contínua. Né? Por que, que ele escreve isso? Porque realmente a regeneração e a justificação é um ato de justiça, é um ato único de Deus, que aconteceu no tempo passado, tem efeitos presentes, e quando eu aceito Jesus, eu sou regenerado, ou seja, sou criado, a nova criatura, e ao mesmo tempo eu sou justificado, ou seja, todo o meu pecado original contra Deus, pecado como o homem, ele é justificado diante de Deus. E aí me dá a oportunidade de ter livre acesso ao Pai, e a partir daí começa o meu relacionamento com Deus. Então, somos regenerados e justificados por Deus, e isso está relacionado à maneira como Deus nos vê, por causa da sua graça. Não é por nenhum mérito humano, mas é exclusivamente graça de Deus. A palavra graça significa tudo para quem nada merece, ou em outras palavras, Deus me dando aquilo que eu não mereço. Né? Então, não falaremos disso agora. No entanto, há uma terceira experiência, que é a santificação. Isso sim, é um processo contínuo que está relacionado ao nosso comportamento, desejo, posicionamento e decisões. Logo, o processo da nossa santificação tem a ver com como nós nos relacionamos com Deus. Vida de oração, leitura da palavra e obediência. Ou seja, um modo de vida que tem como intenção agradar ao Senhor. Agostinho, ele criou uma expressão chamada santificação progressiva. Ou seja, o que Agostinho quer dizer com isso é que a nossa santificação, ela sempre é no sentido de que amanhã Deus exigirá mais de nós, ou pedirá que nós sejamos mais santos do que quando a gente conheceu a Cristo. Nós somos santos, que a palavra santo significa separado. Mas entre ser santo separado, né, um santo separado, ser santificado a cada dia é uma diferença muito grande. Ser santificado tem a ver com os meus sonhos, tem a ver com pensamentos, tem a ver com atitudes, tem a ver com o conflito natural que acontece na vida do ser humano a partir desse processo de santificação. É, as pessoas às vezes gostariam de que não tivesse conflito, mas existe conflitos. Porque o conflito está entre a nossa vontade, a vontade humana, e a vontade de Deus. E toda vez que nós estamos nesse conflito de vontades, nós estamos diante de uma decisão que nós precisamos tomar. Ou nós vamos para a direção de Deus, ou nós vamos para a nossa vontade. Então, quando a gente não era crente, cristão, a gente não tinha esses conflitos. A pessoa que não é cristã, ela não tem a mente de Deus e a mente humana junto. Ela só tem a mente humana. Então as decisões dela são baseadas no que ela pode se arrepender de ter remorso, alguma coisa assim, ou no que ela acha que pode dar errado. Você sabe que o ser humano acha que nunca nada vai dar errado com ele, né? Vai dar errado com os outros, mas com ele nada dá errado, ele tá tudo certo. É, e aí a gente, quando errava, a gente ficava com remorso. Mas o remorso não é suficiente para gerar uma mudança de vida. O remorso é aquele tipo de coisa assim, puxa, ah, mas que besteira que eu fiz, hein? Baixa, eu devia ter prestado atenção nisso. Ó, assim, Puxa vida, por que, que eu fui contar para alguém que eu fiz isso, fiz aquilo? O remorso não tem a ver com o pecado que eu cometi, sim com a consequência do pecado. Como o remorso trabalha no nível da consequência e não na nível do, do, do pecado, da raiz do pecado, ele não me transforma. O remorso me já joga sentimento de culpa. O remorso me faz ficar com problemas emocionais, o remorso me faz um monte de problema, mas resolver o meu problema não resolve. A única coisa que resolve o problema quando nós pecamos é o arrependimento. O que é o arrependimento? Arrepender, arrependimento tem a ver com confissão. né? arrependimento são três coisas envolvidas. é Arrepender, agradecer e mudar, metanoia. Então são três coisas. Sem essas três atitudes não existe arrependimento. Não é contar o pé, porque a palavra confessar, no grego, significa homologéu, homologar. Ou seja, a homologação. O que é a homologação? É uma concordância com aquilo que está apontado como um defeito, uma falha. Então, quando eu confesso, eu concordo com Deus ou com o Espírito Santo de que eu estou errado. Eu agradeço a Deus porque aquele pecado não vai, não é suficiente para me levar para o inferno, porque... Estou confessando esse pecado e Jesus já pagou os pecados na cruz do Calvário. Ou seja, ele me restaurou a possibilidade de ser amigo de Deus. E, mas agora tem a terceira atitude importante da confissão, que é o arrependimento de fato, né? ou seja, a metanoia, a mudança. É um giro de 180 graus. Eu estou indo num caminho, eu paro, giro e volto no caminho que eu estava errado, e reconecto aonde eu não deveria ter caído, não deveria ter me botado, não deveria ter pego atalhos na minha vida. Então, é isso que significa a confissão. A confissão é tão essencial, que é o mecanismo que Deus usa para continuar nos santificando. Ou seja, é o mecanismo que Deus nos dá para que a nossa caminhada cristã seja sempre para frente. Nunca para os lados, nunca para trás, mas sempre para frente. Então, o cristão que está o tempo todo, se apresentando diante do Senhor, sendo confrontado pelo Espírito Santo naturalmente é um cristão que está sendo santificado, por que que Agostinho disse que a santificação é progressiva? eu vou usar aqui uma, uma figura de linguagem, para você talvez entender um pouco isso é, quando a gente se converte, a gente vem para Jesus, imagina que a gente tem um saco carregado nas costas, né? aquele saco cheio de banqueiras, eu sei que se você na sua casa tem lá um quartinho cheio de coisas a nossa vida, às vezes, nós temos um monte disso. Nós temos um monte de senões, um monte de problemas que a gente carrega num saco invisível nas nossas costas. Quando a gente vem para Jesus, a gente é, vai sendo confrontado. E o caminho do Senhor, a gente já sabe que o caminho é estreito, né? Só que eu acho, né, aqui é uma coisa muito particular minha, não é uma visão cristã do que está na Bíblia, mas eu, eu imagino esse caminho progressivo dessa forma. Minha forma de explicar isso para você. Eu imagino que o caminho da salvação ele começa largo, mas ele vai estreitando e vai afunilando à medida em que nós vamos nos santificando. Ou seja, no começo da nossa conversão, não tinha, você tinha, com certeza, alguns defeitos e algumas falhas. Depois foi passando o tempo, a caminhada cristã, Deus foi mostrando para você que aquilo tinha que ser eliminado. E até no começo da conversão, aquilo não era tão essencial e Deus foi permitindo, isso foi uma... É uma permissão de Deus que você fosse com aqueles erros de caráter, alguma coisa. Porque Deus não nos transforma por inteiro numa única... Essa regeneração é regeneração para nos capacitar para entrar na vida cristã. Ela não é um estado final, ela é um estado inicial. Então, o estado final nosso é o estado da, da, da, da glorificação. Aí sim o um estado final, mas a regeneração é o estado apenas inicial. A santificação ela é progressiva e ela vai se dando à medida em que nós vamos caminhando com o Senhor. Então, o que Agostinho está dizendo, e eu imagino essa ideia do saco, é aquele saco que é grande no começo, né? aquela coisa grande que a gente vai carregando, que são os nossos preconceitos, que são as nossas preconcepções, nossas ideias, nossos traumas, aquele monte de coisa que a gente carrega no emocional. E na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, o caminho vai estreitando. E na medida em que o caminho vai estreitando, a gente passa, mas o saco atrás não passa. Né? Peça um saco bem grande, carregado de coisa atrás. Aquilo não passa. Aquilo vai entalando pelo caminho. E você sabe que se você quer continuar caminhando pelo caminho, a única coisa que você pode fazer é tirar aquilo que está ali atrás, de alguma forma, está impedindo você de avançar. Você quer avançar. Então, para avançar, você tem que arrancar alguma coisa. Quem sabe... Tem pessoas que, depois de 10 anos de convertido, passaram a ser fiéis os dízimos. Até então não eram. Né? Outros, é, depois de 10 anos ou depois de 15 anos, tiveram condições de ir lá perdoar um parente, um amigo, alguém que fez alguma coisa, porque até então não conseguia perdoar. Na nossa vida cristã, a caminhada, nos impõe algumas restrições. Na medida em que vamos caminhando, o caminho vai afunilando e a gente vai tendo que tirar as coisas que estão agregadas a mais. Então, por que é importante isso? Porque quando a gente vai ao culto, a cultuar ao Senhor, e a gente apresenta o nosso louvor, o nosso sacrifício ao Senhor, Deus responde. E o que Deus responde? Deus responde aquilo que você precisa mudar na sua vida hoje, para continuar caminhando. Isso é santificação. Então, é a partir da pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, Deus está falando contigo, e a partir deste falar de Deus, você tem que tomar uma decisão. Aí somos batistas, né? Livre de arbítrio. Por isso, impomos as mãos, por isso nós fazemos apelo para que as pessoas venham à frente. Para quê? Para que as pessoas possam tomar atitudes naquele momento, uma vez que foram confrontadas pela palavra que o Senhor disse ao coração delas. Com certeza, a pregação da palavra que confronta tem a ver com alguma coisa que está aqui no, no saco inconsciente, aqui na nossa mente... Alguma coisa que nós precisamos largar, mas que a gente não consegue largar. Então, nesse momento, quando a gente vai à frente, as pessoas oram por você, os ministros da palavra, os obreiros da igreja impõem as mãos, e você concorda que você tem que deixar, naquele momento aquilo é retirado, né? Espiritualmente aí você dá um passo para frente. Esse passo para frente é muito melhor do que você ficar parado. É isso que isso tem a ver com santificação progressiva nós nunca vamos ser tão santos como nós poderíamos ser amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje hoje eu preciso ser mais santo do que ontem esse desafio é para mim é para você é para todos nós aqui na face da Terra isso todo cristão maduro né ou que busca maturidade deve trilhar este caminho voltando a ler aqui a lição da escola bíblica na parte 59 é a vida além das paredes da igreja ou seja não é dentro da igreja, é fora da igreja que nós demonstramos a santificação. É o nosso tempo com Deus, hábito conhecido através dos anos como oração matutina, devocional, encontro com Deus, oração silenciosa, SD tempo a sós com Deus, ou tempo de devoção pessoal. Mais importante do que como chamamos, é que esses momentos regulares sejam reais, que haja um período diário de comunhão pessoal com Deus através da oração, e reflexão da sua palavra, a intenção de crescermos em nossa relação com Deus, né? para que o conheçamos, o amemos, nos tornamos, tornemos mais parecidos com ele. Se quisermos conhecer mais a Deus e vivermos o âmago da sua vontade, se desejarmos passar a eternidade com ele, há um preço a ser pago. Tem alguns irmãos que dizem assim, pastor, mas que preço é esse? Jesus pagou o preço, que preço que eu tenho que pagar? Bom, Jesus pagou o preço é, do pecado da humanidade. Na cruz do Calvário, Jesus estava resolvendo o problema do Adão. Adão pecou e por conta disso toda a raça humana se tornou inimiga de Deus. Impossível de chegar até Deus. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi resolver o problema do Adão, da raça humana nos dá a possibilidade de ter acesso a Deus. Agora, se eu vou ter acesso, se eu vou usar, se não vou usar, isso não é problema nem do Adão, nem de Deus, nem de Jesus, é meu. Então, é exatamente isso que o redator está querendo dizer aqui neste, neste momento. né? Ou seja, esse preço a ser pago é a minha santificação. Eu quero ir para o céu? Se eu quero ir para o céu, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que, talvez, eu acho que é, não, mas é. eu tenho razão, eu, eu não posso não. Eu quero ir para o céu ou não? Você quer ir para o céu ou quer ter razão? Essa é a grande questão. Então, há um preço a ser pago. Esse preço é o custo. Né? Eu, eu sou economista e eu uso muito essa ideia de relação de custo-benefício. Né? Não existe almoço grátis, tudo tem um custo. Para você ter posse de alguma coisa, você precisa abrir mão de outra. Né? Para você ganhar o seu almoço, tem que pegar lá, botar o dinheiro no cartão de crédito, comprar a comida, senão você não come. É, e se alguém te deu a comida, alguém comprou a comida. Então, tem um custo. Não existe nada de graça no mundo. Né? As de graça só só graça de Deus. E você sabe que, mesmo assim, nós precisamos ser dizimistas fiéis também. É importante a gente entender isso. É um preço a ser pago. É necessário uma decisão, um comprometimento e uma conscientização de que, apesar de uma prática aparentemente simples... A vida devocional transcende o natural. Isto é, é sobrenatural é espiritual e as forças ocultas lutarão contra aqueles que desejam trilhar esse caminho. Ah, não tenha dúvida. Eu sei, nós estamos aí em confinamento social, né? São todo mundo confinado nas suas casas há dois dias, desde, desde quarta-feira praticamente, né? De quinta-feira, basicamente. Às é, vezes você pensa, puxa, mas então o que a gente vai fazer dentro de casa. É, 12 horas dentro de casa ah, a gente os fica entediados mas eu vou dizer uma coisa pra você é muito mais fácil de sentar no sofá ver um filme do que a gente abrir a Bíblia e ler, estudar a Bíblia Então são esses desafios que tem pela frente né? então é necessário que estejamos revestidos de toda a armadura espiritual conscientes do qual é a nossa luta Efésios capítulo 6 versículos 10 a 20 Paulo está falando a respeito da batalha espiritual e é uma luta uma luta, uma luta para fazer as coisas de Deus acontecer, né? o reino de Deus ele é tomado à força ou seja, se você não se esforça você fica no nível, fica parado você fica no raso então, quando Deus usa a ideia das águas purificadoras, por exemplo, que sai do templo, lá em Ezequiel, ele mostra isso, né? Ele começa a andar e ele vai até os joelhos, depois vai até até os arqueiros, né? Depois até os joelhos, depois até os lombos, depois chega até o pescoço. Depois chega um momento que ele já não pode mais andar dentro do rio, ele tem que nadar no rio. Então, é interessante como essa metáfora, essa ideia de, de aprofundamento, de, de dependência de Deus, ele vai vai acontecendo ao longo da. Da palavra de Deus, né? Então a vida devocional transcende o natural. Ou seja, não é ler um livro. Quando eu leio um livro, eu estou lendo um livro, né? Eu estou aprendendo alguma coisa. Mas quando eu estou estudando a palavra, estou meditando na palavra, isso está transcendendo ao natural. Ou seja, eu estou em comunhão com aquilo que é espiritual, porque eu também sou um ser espiritual. E isso me traz relativa alegria, paz embora também eu tenha conflitos aí, e a gente precisa estar preparado para o conflito. Então é importante essa lição. Como é que está o seu tempo devocional? A aplicação aí da nossa, da nossa segunda, da, do primeiro desafio. Como é que está o seu tempo devocional? Você tem tirado um tempo para estudo da palavra de Deus e para oração? Então é importante pensar isso. O segundo ponto da nossa lição de hoje... É recalcular a rota né? a gente sabe que há dificuldades da caminhada ou seja, existem algumas coisas que a gente pensa, ah, vai ser por aqui, pá, pá, pá, certinho, chegamos lá nem sempre, às vezes você tem que mudar a rota e para chegar no lugar que você queria, às vezes são os erros, são as falhas são os acidentes de percurso, enfim, tudo que você imaginar, pode entender sobre isso, né o que, que o autor nos escreveu aqui? Quando entendemos que ter uma vida devocional é um grande desafio, precisamos estar cientes de outra verdade. Enquanto estamos no, a caminho, os mais diferentes percalços podem se impor a nós, nos desviando dos nossos objetivos iniciais. Precisamos usar a metáfora do GPS, recalcular a rota. Não dá para esquecer de uma frase usada pelo pastor Pedro Mendes, utilizando um exemplo sobre o momento em que, num navio, Muitos anos, após parar em alto mar, o capitão informa, estamos aferindo, aferindo os instrumentos de bordo. Porque muitos têm se desviado do caminho da reflexão, estudo e meditação da palavra de Deus, os motivos são os mais variados. né? Então, vários motivos aí nos desviam do caminho do Senhor. O primeiro deles aqui, que o autor nos mostra, é a luta espiritual, né? Não há dúvidas de que esse é um motivo real, mas a reação humana deveria ser justamente o contrário. Os doentes devem buscar o um médico, e Jesus é o médico dos médicos. Os soldados em guerra devem tomar posse do principal poder bélico. No caso nosso, a oração a palavra de Deus, que são a maior arma do crente. Deus é o grande general que nunca perdeu uma batalha. Nós estamos vendo agora nesses dias aí, tudo tem gente desesperada. Pessoas foram no mercado, compraram coisas que não precisavam. Até interessante, né? Comprar papel higiênico, porque viram é, fotos de, de, de desabastecimento de papel higiênico em, em supermercados na Europa. Em alguns lugares onde não se produz papel. Que não é o caso do Brasil. O Brasil tem papel em abundância. Então, não vai faltar papel higiênico, né? E depois. Bom, enfim, vamos lá. Deus, então, irmãos, é o nosso grande general. Mas as pessoas muitas vezes estão afadigadas, né? A luta, a fadiga, o cansaço espiritual, às vezes faz a gente desanimar. Mas você precisa saber que neste momento não é para retroceder ou fugir, mas de buscar a Deus ainda mais. Então, você tá passando por uma luta, busca a Deus ainda mais. Não é, não é demérito nenhum que você possa buscar o Senhor nesse tempo, né? Lutas nós temos, peça ajuda para um irmão, peça oração. Deus é contigo e Deus te abençoará poderosamente. Uma segunda razão que o pastor Cleo aponta aqui para nós é a falta de tempo. Vai aparecer daqui a pouco para você aí, mas a falta de tempo. Os homens de Deus mais prominentes da história sempre foram conhecidos por dedicar o máximo de tempo na presença de Deus. Para Moisés, Davi, os apóstolos, John Wesley, Billy Graham e dezenas de outros, meditar na palavra de Deus era um propulsor da fé desses soldados de Deus. O que dizer do próprio Jesus diante do confronto do próprio diabo no deserto valeu-se das escrituras sagradas para vencer o tentador. Todos nós temos o mesmo tempo, as mesmas horas e minutos. Aliás, qualquer pessoa, né? Uma pessoa que ganha quantos milhões de dólares por ano e outro que ganha só salário mínimo por mês, é o mesmo tempo. Né? Todos nós temos o mesmo tempo, as mesmas horas e minutos. O que muda são as nossas prioridades. Mateus 6,33 é o que o nosso redator escreveu aqui. Né? Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós muitas vezes corremos atrás das demais coisas e não buscamos, em primeiro lugar, o reino dos céus. Jó afirma que a palavra de Deus é, era mais importante do que a comida. Jó 23,12. Jesus declarou que a palavra vem da boca de Deus, é mais importante do que o pão. Pedro compara as escrituras com a importância do leite. Né? Ou seja, no começo a gente começa recebendo leitinho, depois vem uma palavra mais sólida. O autor de Hebreus apresenta a palavra de Deus como um alimento sólido. Então, a palavra de Deus é o leitinho, mas também é o alimento sólido. A aplicação da nossa lição de hoje, como está a sua... Aplicação, como é que está a sua disciplina no estudo da palavra de Deus? Você sente que já teve tempos melhores e que precisa recalcular a rota? Se você precisa recalcular a rota, faça isso hoje em nome de Jesus. O terceiro, o terceiro tópico da nossa lição, já estamos caminhando para o encerramento, fala sobre chegar ao destino, né? que é o nosso grande objetivo. A Bíblia, ainda pensando no exemplo do GPS nos leva ao melhor destino e ao destino correto. Qual é o destino? Podemos citar vários. Uma vida pessoal realizada aqui no nível da Terra. É interessante que Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Essa vida abundante não é uma vida só no mundo espiritual. Ela também é uma vida aqui na Terra. E é importante entender isso, porque senão a gente cai no erro da teologia de achar que é, tudo que é bom tem que ser no céu, e aqui nada presta, nada serve, essa vida é uma tranqueira, aqui está tudo perdido. Não, a vida abundante de Deus também é aqui. Nós já somos chamados para, já estamos reinando em vida. Nós, como filhos de Deus, somos embaixadores de Deus neste mundo. Pensa comigo, faz sentido o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil é, viver da mesma forma como vive o embaixador da nação mais pobre do mundo aqui no Brasil? É evidente que não, né? Então, é, se nós somos embaixadores de um reino, que é um reino grande, poderoso, é um reino de abundância, não faz sentido nós vivermos na escassez e vivermos na miséria. O que não quer dizer que todos nós vamos ficar ricos da noite para o dia, não é essa a questão. O importante é entender que essa vida pessoal traz realizações. Né? A Bíblia nos traz as mais diversas orientações sobre como termos, por exemplo, uma vida física saudável, fala inclusive de longevidade, sobre o cuidado com a nossa, nossa mente e as nossas emoções, sobre o nosso trabalho, sobre os investimentos que nós podemos ter na vida, sobre como lidar com as nossas finanças. A Bíblia fala sobre dízimo, a Bíblia fala sobre oferta. O cristão, seguidor dos princípios bíblicos, tem uma vida pessoal realizada. É evidente. Quando nós entendemos os princípios da palavra, nós nos guiamos por este princípio, e então nós vivemos ver que a nossa vida é abençoada por isso. segunda razão é uma vida familiar abençoada. Não nos faltam textos que mostram o caminho para uma vida familiar abençoada, tanto em relação aos pais quanto aos filhos e cônjuges. Agora um cuidado com as armadilhas da vida, né? armadilhas do adultério, as suas consequências... A falta de respeito, os erros e acertos na criação dos filhos, como nós muitas vezes criamos os filhos à nossa moda, ao nosso jeito e não ao jeito de Deus, o jeito certo que Deus quer para nós. Sem dúvida, um cristão seguidor dos princípios bíblicos tem uma grande possibilidade de ter uma vida familiar abençoada. E uma terceira razão aqui é uma vida espiritual vitoriosa. Todavia, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muita gente, é, fez da, do ganhar o mundo uma prioridade na vida. E ela vai ser muito bem sucedida. Ela vai ter riqueza, vai ter recursos, ela vai ter abundância, mas ela pode perder a sua alma. É o texto famoso que Jesus cita daquele homem que colheu grandes colheitas, não tinha para quem deixar a sua herança, e, e aí Jesus diz: Louco, esta noite pedirão a tua alma, aquilo que você juntou para quem será? Para quem servirá? Então, a maior recompensa na nossa vida com Deus é a salvação. Nossa vida de intimidade com Deus em relação à sua palavra é o um caminho de duas vias. Quanto mais intimidade temos com o Pai, mais queremos ouvir a sua voz é, e falar com ele. É importante entender isso, né? A vida familiar abençoada, a vida espiritual vitoriosa. Então, o homem ele precisa entender isso não é somente, somente ler é, a simples leitura alimenta a intelectualidade a leitura só da bíblia vai me dar aqui intelectualidade vai ficar no livro da mente enquanto a bíblia estiver aqui no livro da mente ela não faz diferença na minha vida ela apenas me dá um, um conhecimento mas a bíblia não foi escrita para nos aumentar o conhecimento a bíblia foi escrita para nos dar vida essa é uma frase de Moody, muito interessante não é somente ler né? mas é meditar, refletir e emergir na leitura sagrada. Então, quando a gente faz a reflexão, a meditação, a reflexão, aquilo desce da nossa mente e vai para o nosso coração. Quando chega no nosso coração, transforma as nossas atitudes. Então, é importante a palavra estar nesse nível. Né? Essas são as três formas de, de, de, de comunicação que a gente vai entender. Nível da mente, nível do coração, nível das nossas ações. Então, o tempo todo, Deus está trabalhando na mente, no coração, para que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que Ele espera de nós. Ah, lembrando ali, uma sugestão do nosso redator, o hino 329 do cantor cristão. Você conhece aquele hino, né? Se da vida as vagas procelosas são... Esse hino é muito bonito e ele fala a respeito das dificuldades da vida. Né? A palavra vaga significa ondas grandes, né? celosa significa que elas são violentas. Um navio, quando está em alto mar, ele sobe, às vezes, 10 metros, ondas de 10 metros, ele sobe desce. E, às vezes, nós temos momentos na vida que não é calmaria, são momentos de muitas lutas, dificuldades, como esse ano, por exemplo. Esse ano, em função desse coronavírus, está perdido. Nós não temos ideia do que vai acontecer no nível da economia, não temos ideia do que vai acontecer. A gente já sabe, sabe aí que tem muitos eventos cancelados, hotéis estão passando, vão começar a passar por crises, companhias aéreas, enfim. A mudança é enorme do que vai acontecer esse ano. Agora, é, e do ponto de vista humano, talvez ele seja perdido. Mas do ponto de vista de Deus, não. Então nós temos que olhar para essa realidade do mundo, né? Nós estamos vivendo uma vaga procelosa, como diz o hino do cantor cristão 329, mas, por outro lado, Deus está no controle do nosso barco. Ele está no barquinho conosco. Né? Então, você pode se recordar das, das bênçãos passadas. E é isso que Deus quer mostrar ao meu e ao seu coração nesta hora. Né? Nós já vivemos dias difíceis desse país. Eu me lembro que na década de 80 nós tínhamos inflação galopante. Era uma loucura você recebia o um salário e tinha que sair correndo para fazer compra, senão você não comprava. Se deixasse para comprar no dia seguinte, não comprava. Então, as lutas nós já passamos nesse país. né? E sobrevivemos a todas elas. Então, com certeza vamos sobreviver a essa crise e a esse problema. Eu me lembro quando eu era criança, teve a gripe da a questão da meningite. Né? Minha, minha criançada na, morria de medo de, de pegar meningite no final da década de 70. Terrível que era aquilo, e daí teve aquela injeção, todo mundo tinha que ter a pistolinha para tomar a injeção da meningite. Enfim, nós passamos por tantas lutas e dificuldades, o Senhor foi conosco, não vai ser diferente agora também, em nome de Jesus vamos para a conclusão da nossa lição de hoje as estatísticas mostram que apenas 19% dos evangélicos leem a Bíblia todo dia 19% ou seja, praticamente de cada 5 um crente lê a Bíblia os outros 4 não leem a Bíblia todos os dias apenas lembrando que esse é um chamado ao povo da Bíblia né? nós somos conhecidos como o povo da Bíblia né? o povo que anda ou andava com a Bíblia debaixo do braço Hã? também mostra que metade dos pastores nunca leram a Bíblia completa aí tá, falou com nós, hein, pastor Cléo realmente, é. às vezes, nós pastores, muitas vezes, não lemos completo nós, muitas vezes, temos o hábito de ler para preparar sermões isso é um problema sério nós né? é. entramos numa correria, correria, correria, correria e a gente precisa parar, assim como todo crente, meditar na Palavra Deixar a palavra falar conosco para a gente poder ter o alimento para compartilhar. Então, é, fazendo uma comparação, seria como se um engenheiro não conhecesse cálculos ou um médico que desconhece de anatomia. Né? Já pensou o médico fazendo operação, olhando o manual aqui na tua frente? Aqui, oh, meu Deus, que será que tem aqui dentro? Descobriu alguma coisa que não estava no manual. Já pensou? Seria terrível, né? Realmente é terrível. Você moraria num prédio de 12 andares, no 12 andar. Se você soubesse que o médico comprou o diploma, né, ou o médico não tem diploma, ele era é apenas um estudioso, né, com certeza você não faria isso. Retomemos então as prioridades como igreja, compreendendo que o melhor destino nos espera, mas que para chegarmos lá precisamos aferir os instrumentos, né, guiados pelo GPS, pela bússola, ou seja, a maravilhosa palavra do nosso Deus, em obediência chegaremos ao porto desejado, como diz o índio 328. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Amém? Que a gente possa meditar na palavra, nos realinharmos uns aos outros, nos realinharmos à palavra de Deus, e a gente possa entender e compreender que Deus é fiel, que Deus está conosco em todo o tempo, que a sua palavra nunca falha, nunca falhará, porque ela é a palavra de Deus. Amém, queridos? Que você possa desfrutar desta maravilhosa, desse maravilhoso presente de Deus. É a palavra, a palavra de Deus para nós. Isso é um privilégio que nós temos. Hoje, todas as traduções, tantos estudos bíblicos, essa Bíblia mesmo que eu estou na mão aqui, tem tantos estudos bíblicos maravilhosos dentro dela, e outras tantas Bíblias que estão disponíveis para nós hoje. Esse é o maior presente de Deus ao ser humano, né? Deus poderia nos ter dado um milhão de dólares para cada um quando a gente nascesse mas talvez a gente perderia, com certeza perderia todos pelo caminho. Mas ele nos deu a sua palavra e a sua palavra nos torna mais sábios, a sua palavra nos torna mais abençoados em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém?